Nosso primeiro dia em uma cidade nova aqui em Panamá, agora a gente veio para Atalaia, que é uma cidade vizinha, vizinha da, da Santiago, onde o Sandro da família Trafo mora, mas por causa das crianças, né? que o ano que vem está chegando, final de ano está chegando, tem que correr atrás de vaga, de escola, e aqui as opções são, são bem maiores. Aqui tem uma escola de agropecuária, a pessoa faz o segundo grau de agropecuária, tem escola normal né de segundo grau e quem que acompanhou a gente de lá de santiago quem quem quem olha ela aí a chuva né e aqui também como vocês podem ver aí rodando a câmera aqui também funciona muito bem a drenagem de água ainda há pouco então estava cheio tá um pouco cheio ainda vocês podem observar que eu tô virando um pouco angular para poder pegar melhor porque o meio fica mais mais bem mais visio visional Ainda tá enchendo um pouco ainda, mas a água tá escoando bastante, porque o que caiu de água aqui também, né, filho? Desde quando eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei um pouco tarde, eu tava cancelando a internet, entregando a outra casa, mas quando eu cheguei, já peguei um temporal na rua e já cheguei aqui, já tava quase começando a chover e caiu um tororó danado. E uma coisa que eu achei muito legal nessa casa é o... porque esse, o dono dessa casa aqui, ele é engenheiro agrônomo, né? Estudou nessa escola, essa escola de agronomia que tem aqui, em Atalaia. Onde eu estou pensando em colocar ou um ou dois dos nossos filhos, porque é uma escola paga. E eu não sei quanto que é. Então ele, ele tem muito zelo com, com agricultura, com plantação, com plantas, e você dá um... Virar a câmera, isso deve ter virado já, é claro, já conhece, né? quem já acompanha nosso canal já conhece. E você viu aí que o jardim é muito bonitinho aqui, né? E em contrapartida também é chato de ser tratado, né? Grama pra caramba. No fundo tem grama pra caramba, você deve ter visto no vídeo anterior de Verônica aí. Ela gravou outro vídeo aí, você deve ter visto que tem grama pra caramba. E é de cabeça pra cortar grama, né? Porque, pô, minhas costas não aguentam muito, mas tem que fazer. Fazer o quê, né? É um lugar mais fresco, né, que Você achou mais fresco, né? Achei, achei bem mais fresco do que Penonomé. Até porque tem uma, uma florestinha aqui atrás. Aí bem Vai ah, falar. Desde o momento que eu cheguei aqui, já, já senti muito fresco. E se abrir a janela entra aquela brisa muito boa, gostei mesmo. É porque o cara ele fez a casa mais alta que as outras. Vocês podem ver que, ó, a, embaixo aqui, ó, tá vendo? Tem degrau e tudo. Ele fez uma, uma casa bem mais alta que as outras. Então, o, o, a tendência é pegar mais vento que as outras. Então é isso, pessoal. Só pra vocês. Depois a gente vai dar um, uma, uma rodada aqui pela, pela nova cidade. Tem uma praça... Pelo barriado também, que isso aqui é um barriado. Ah, mas é pequenininho. Não, eu sei. Não é tão grande quanto aquele. Não é, mas é um barriado bem pequenininho. Agora <risos> nós eu estamos... eu tava comentando com o Sandro, que o Leandro ligou pra mim e falou assim, filha, é a primeira rua à direita, não é? Eu falei, não sei. Aí eu perguntei a Sandro <risos> pelo o que falou, Verônica, é a única, não tem mapa pra direita nem pra esquerda. <risos> Só tem essa rua aqui, é um Só barriado. Só tem essa, é bem pequeno. Tem o um mercado do Chino, que aqui tem muito mercado do Chino, né? Então gente chama de Chino aqui, que é o chinês aqui. Que aqui no, no Panamá, como você deve ter visto em outros vídeos nossos aí, chinês aqui, ele não, não tem é, é, loja de salgado. Não tem pastelaria. Pastelaria. É o que a gente está acostumado no Brasil, não existe. Isso. Aqui o, o chinês faz mercado. Mini-mercado, loja de celular bastante, loja de celular também. Celular barato, né? Original, não é do China não. É, é da China, né? Porque gente faz tudo na China. É. é. Samsung, qualquer coisa faz na China. E tem um mercado aqui, logo atrás de casa aqui, muito bom. Essas duas escolas, tanto o Instituto de Agropecuária, quanto a escola secundária, também é aqui perto, tá para ir a pé tranquilo. Só não tem o campo de futebol, né? O campo de futebol é lá em Santiago, mas aí a gente pega um ônibus ali. Peguei o ônibus hoje, a passagem do ônibus. É, 45... 65... 55 centavos. 55? É, porque ele me deu 45 de troco, né? Ah, sim. 55 centavos de, de, de a passagem. Ou seja... Dá pra ir todo mundo pro shopping, assistir cinema, que diga-se de passagem são 3 dólares a entrada. 3, 3, ou 2, dólares. 3 dólares? Tá me machucando, Ui. merda. Oh. Apertando, tô com meu pinho aqui, tá apertando o pinho, o pinho e machuca, porra. Olha a boca, tô você não fala assim comigo. Merda, falo. Falta é pior. Do que cada esporro. Não, não fala nada. Ah. É, voltando ao tino, né, porque eu, eu falo chino, ele é chino, né, Tino. Voltando para vocês verem como o, o poder financeiro aqui é, é mais elevado do que no Brasil. Para você ver que no Brasil eles sobem pastelaria. <risos> é o que eles podem. É, o, que aqui o, pessoal, não. o Brasil pode comprar, né? No Brasil eles pode comprar podem que? É pastelaria. Aqui, aqui é mercado, gente, mercado grande. Só para vocês terem uma noção. É, mas como aqui em, em Atalaia não tem mercado grande, a maioria é chino. O famoso chino, né? O chinês aqui. Não que não tenha, tá, gente? Tem sim, tem o, o, o, o extra, que eles falam, né? O, o x extra aqui? Não, o x é, é extra, né? Aqui em Itália tem extra? O Sandro falou que tem extra, tem... Ah, e outra coisa, quantas super carnes tem aqui? Lá em, em Santiago, Santiago tem... O que eu saiba são três. Não, são cinco. É isso. são cinco é o supercar é um mercado que tem aqui o é... mais barato que tem então aí o sandro falou isso falou verônica o extra é bem mais fácil pra você bem melhor pra você fazer compra ainda Se tiver um extra aqui em santiago e em atalha é bem melhor Olha só a gente vai perguntar o sandro eu não preciso ir lá pra santiago porque lá é é, é muita é muita gente é o é um movimento danado Sim, engarrafamento para é pra ser né então. agora fica tudo com com no joelho aí. e aqui em atalha tem uma coisa 2019 pra quem gosta de, de pra quem é católico aí quem, sabe quem vai vir aqui na igrejinha de Atalai que tem aqui? O Papa. Só o Papa só, né? O, o Pedro. Como é que é o um cara lá? Sei lá, o argentino lá, né? Então ele vai estar aqui em 2019 e eu, eu não sou fã de religião, né? Mas, pô, eu sei que tem muitas pessoas que gostam. Então eu vou gravar né, nessa pracinha bonitinha que tem aqui. Que estão reformando a praça toda. Aí eu vou gravar para poder mostrar pro pessoal que gosta de ver o Papa. Pô, vai estar aqui do lado do quintal, né? Andando a pé aqui. E eles fazem procissão de quilômetros. O carnaval daqui de Atalaia, que aqui em Panamá também tem carnaval. Tem até carnaval aquático, que vocês já viram no vídeo de que tem até carnaval aquático. Aí, aqui vai ter também tem a procissão, que é uma procissão que reúne o país inteiro pra poder ir nessa, nessa igrejinha que tem aqui em Atalaia. É, tá aí, é bem, bem movimentado aqui. Mas é quando, em 2019, quando vier o Papa aqui, a gente vai gravar pra vocês verem também. E me desculpem aí, pessoal, a, a ausência de, de vídeo no canal, porque a gente tem... Tá, não tem muito assunto para poder fazer. Fica dentro de casa praticamente o tempo todo, né? Porque a gente não está com uma vida corrida ainda. Então, quando tem uma novidadezinha, a gente vai sair, vai fazer coisa repetida, não tem graça. Então, quando aparece uma novidadezinha, a gente grava uma coisa que realmente seja interessante. A gente grava para poder informar a vocês, né? E agora nós estamos aqui na nova cidade. Eu gostei pra caramba, é uma cidade mais de interior, né? Aí já é mais tranquila. Tem um ônibus aqui que passa aqui na porta de casa. Não precisa aquela lamura e ficar esperando o táxi que lá em Pernanomé. Tinha que ficar dependendo de táxi porque não tinha ônibus aqui, não. Tem um ônibus que passa na porta. 55 centavos. A gente já, já chega no shopping ali e tal. Faz um lanche. Já podemos agora, com, pagando 55 centavos cada um de passagem, ir lá no Sandro comer o, o, o, o Skyron Burger, né? Lá que, pô, é... É uma maravilha. Oi! Oi! Caramba. Refletir. Porra, vocês viram, né? Tá gravando? Tá. Isso é. Isso que vocês viram aí é Panamá. Relinchou aqui, eu parecia que tava pegando fogo no fim, mas estourou aqui. Senhorá! Gravou aqui, cara. Eu dei um título Não, não. E, um... e, e, e deu uma.. uma... Uma faísca aqui, ó, tipo como se tivesse pegando fogo no fio e estourou aqui atrás, cara. Aqui, do lado. Foi coisa de 3 segundos, uns 6 quilômetros daqui. Estourou esse bicho aí. Ah, o, o, o grande detalhe do Panamá, não sei se eu já falei isso em vídeo, né? É que quando chove, é, é relâmpago assim. Aí eu tô, pô, tô tranquilo aqui, porque eu tô protegido de sandália, né? Então, não tem problema, se ficar um raio aqui... Só se cair numa árvore, vai, vai, vai me jogar longe, né? Mas ficar, me matar aqui não vai não. Depois dessa porrada aqui, rapaz. E aí é quando tá acabando a chuva, né? Uma outra coisa que eu gostei dessa casa também é que... Ó, outro. Olha, dois... Acho que eu vou entrar, sabe? Acho que eu vou entrar. Esse aqui é até do quintal, rapaz. Ok, não me deu susto, né? Porque esse aqui já eu vi caindo. Então eu sabia, eu esperei o barulho. Ó. Negócio aqui é bom, hein? Ó, outro barulhão, ó. Segura a onda. Esse tá, ó. Três, seis. São 12 quilômetros já, mais ou menos. Esse foi aqui. No quintal de casa. Tem. Dentro da sua... Entendeu? Tá okay, Deixa eu encerrar aqui, pessoal. Depois a gente toca mais uma ideia, valeu? Vou ver aqui que tem que procurar remédio agora aqui, que uma bagunça danada lá. Depois a gente toca mais uma ideia. Aí. Um abraço.